Como é que se diz mais ou menos em inglês? Você falou so-so? Então eu vou te ensinar aqui outras formas de se dizer mais ou menos em inglês. Vamos lá! What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. A brilhagem é uma coisa tão boa, sou o um mensageiro dela. Seja bem-vindo a este vídeo e hoje eu vou te ensinar outras maneiras de se dizer mais ou menos em inglês, porque você deve saber aí que so-so é, é mais ou menos, certo? Mas tem outras formas. Vamos lá, nós temos também more or less, more or less. Tem também kind of, kind of, ou você faz a contração né, e fica um informalzão, kinda kinda, você também tem sort of, sort of, ou você faz a contração e fica sora, sora, e você também tem ok, ou not bad, vamos ver exemplos. Vamos começar com more or less, que significa mais ou menos, você vai usar no sentido de aproximadamente com números, né? Então, por exemplo, tem um exemplo aqui, ó, your mom will arrive in 10 minutes more or less. Your mom will arrive in 10 minutes, more or less. A sua mãe vai chegar em 10 minutos, mais ou menos. Ou sua mãe vai chegar em mais ou menos 10 minutos, tá? Coloque aí o um more or less depois dos números. Mais um exemplo aqui, ó. There were 10 people waiting, more or less. There were 10 people waiting, more or less. Haviam ou tinham 10 pessoas esperando mais ou menos. Ou tinham mais ou menos 10 pessoas esperando, ok? Você também pode usar about. About é uma outra forma de se falar mais ou menos. É isso aí. Olha só o exemplo que eu preparei aqui, ó. They are inviting about 40 people to his wedding. They are inviting about 40 people to his wedding. Então, eles estão convidando mais ou menos 40 pessoas para o casamento dele, estão convidando ele aproximadamente por volta de uh, mais ou menos 40 pessoas, ok? Mais um exemplo. How old is she? How old is she? Quantos anos ela tem? Aí você vai falar assim, oh, mais ou menos 25, eu acho que ela tem mais ou menos 25. Então você fala assim, about 25, I guess. About 25, I guess. Okay? mais ou menos 25. Uma pergunta aqui de valor, de preço. Ó. How much for one of these? How much for one of these? Quanto por um desse? Quanto custa um desse aqui? Mais ou menos essa é a pergunta. Aí você fala assim, é mais ou menos 20, 20 mangos. Então você responde, it's about 20 bucks. It's about 20 bucks. Mais ou menos 20 20 pila, 20 mangos, 20 paus, sei lá. Temos aí agora kind of ou você contrai e fica kinda e sort of. E aí contrai, fica sora, que são dois exemplos aí de quatro, né, na verdade, de mais ou menos. E você vai usar no sentido de um pouco, uh, para respostas que você tem que dar em é, sim ou não. Sabe aquelas perguntas, ah, você gosta disso, você gosta daquilo? Sim, não. Então perguntas de sim ou não, que exigem respostas de sim ou não, você vai usar o kind of, sort of. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Did you finish your report? Did you finish your report? Você terminou o seu relatório? Então a resposta vai ser o quê? Sim ou não, certo? Pergunta de sim ou não. Então é você responde Kind of Mais ou menos Terminou? Mais ou menos Você nem não terminou, tá no caminho, né? Então você responde Kind of Ou você contrai, fica Kind of, kind of. É isso aí, você pode responder assim Kind of Ou of. Também você pode responder Sort of ou sorta, sort of, sorta, bizarro, né, she knows about your situation, are you okay with that, she knows about your situation, are you okay with that, ela sabe da sua situação, você está, está, está tudo bem com isso, você está tranquilo com relação a isso, e aí você responde, é ah, mais ou menos, então você responde assim, ó, kind of, ou kinda, sort of, ou sorta. Tudo para falar mais ou menos, ó. E é uma pergunta de, que exige uma resposta de sim ou não, né? É você falar mais ou menos, entendeu? Você tem a opção de sim ou não, é você lança o mais ou menos. Você pode usar o kinda e o sorta no sentido de meio que. Olha só, um exemplo que eu preparei aqui, ó. What do you think about that restaurant? What do you think about that restaurant? O que você acha daquele restaurante? É você fala assim, ó. Uh, é caro, mas eu meio que gostei. É caro, mas até que eu gostei. Então você responde It's expensive, but I kinda like it. It's expensive, but I kinda like it. Or, it's expensive, but I of like it. Ok? Mesmo esquema. Tem também o mais ou menos quando você vai falar no sentido de nada mal, razoável. Yeah, yeah, yeah. yeah tá bom. Entendeu? Então, for example, how was the meeting? Como foi a reunião? Aí você fala assim, ah, foi bem. Foi ok. Nada mal. Foi razoável. Então você responde. It was ok. It was ok. Ou você responde. Not bad. Not bad. Sabe? Não foi tão bom nem tão ruim. Foi... Né? Foi ok. Foi... É, não cheira nem fede, né? How was your trip? Como foi sua viagem? E aí você responde. It was ok. Not bad. Razoável. De boa. Sem novidade. Okay? Então, nós somos muito acostumados a usar so-so, so-so pra tudo, né? que também é mais ou menos, mas tem aí outras opções para você usar ao invés do so-so, porque so-so é meio antigo, sabe? É igual falar supimpa, é, essas coisas que ninguém usa mais no português, gírias antigas e tudo mais, as palavras vão ficando velhas também, né? Vão surgindo outras novas, expressões, formas diferentes de se expressar e nós temos que acompanhar isso também. Então, é por isso que o so-so aí fica meio, meio largadão. Então, vamos lá. Você pode usar more or less, você pode usar o kind of, ou você contrai e fica kinda, você pode usar o sort of, sort of, ou contrai e fica sorta, e você também pode usar o ok ou not bad. Ah, não vamos nos esquecer que você também pode usar o about, ok? About. Now it's homework time! Na hora da homework, então vamos lá, coloca aqui embaixo pelo menos duas frases usando estes mais ou menos, que eu ensinei aqui pra vocês nesse vídeo, ok? E falando nesse vídeo, não se esquece de deixar um like para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá uma dedada no belzinho, ative o belzinho para você receber as notificações, e também se você está no, no Facebook, dá uma curtida na página, marca aí um amigo aqui embaixo, está no Instagram, deixa o coraçãozinho, marca um amigo também, que é importantíssimo que você espalhe o meu trabalho para outras pessoas. So, that's it for today, thank you so much guys for watching, e lembre-se todos vocês, lembre-se! See you around. Bye. Isso aí. Tenho dito. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So it might be nice to own a jet champlain. I'ma do it all for you. Come along.